Em todo esse tempo que eu conheço, ele só tinha um objetivo. Dizimar metade do universo. Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Simples assim. Qual é o nome dele? Thanos. Temos uma vantagem, ele está vindo até nós, temos o que o Thanos quer, então é o que vamos usar. Vamos falar sobre esse seu plano aí, até que ele é bom, exceto que é uma droga, então deixa que eu faço o plano de um jeito que vai ser bom de fato. Uau!